Pessoal, passando para avisá-los que tivemos um problema com o Lucy nessa gravação, infelizmente faltou luz na casa dele. Nós perdemos o vídeo, sua imagem, portanto não teremos a imagem do nosso querido suporte dessa semana. Esperamos tê-lo e vê-lo novamente na semana que vem. Pessoal, e vale lembrar que esse Pen responde edição da final do CBLOL é um oferecimento da Team Live, a ultra fibra da Team Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! Eee! Essa edição também é muito especial, igual foi todas as outras, foram todas as nossas outras edições, mas essa é mais especial ainda porque temos uma final muito em breve. No dia que vocês virem esse Pen Responde, teremos uma final bem próxima, na verdade. Então, a primeira pergunta, eu ia falar, eu vou mudar a ordem aqui, eu quero começar com Carioca. E a pergunta é do Pen da Pen. Carioca, uma pergunta filosófica aqui. Qual que é a diferença do Carioca da final de 2020 para o Carioca que vem para a final do primeiro split de 2021? Cara, acho que eu tô bem mais confiante, bem mais preparado em mim. Eu acho que também confiando mais no time, a gente tá confiando bastante um no outro. Eu sinto também que eu consegui conquistar a confiança do time, então se eu falo alguma coisa que eu quero fazer é muito mais fácil, porque eu consigo, consigo passar mais essa confiança, consigo ser mais assertivo no que eu quero fazer. Então, acho que é essa são as principais diferenças. Pergunta para todos, vamos começar pela top lane do Rafael Eduardo. Vocês acham que a Vorax é um time mais forte do que o Flamengo? Cara, eu acho que sim, eles são um pouco mais fortes que o Flamengo. Eu, na minha visão, eles têm um estilo de jogo um pouco parecido, têm um top lane muito bom, gostam de jogar uh, bem em time, gostam de lutar bastante, de fazer movimentações bem parecidas com a equipe do Flamengo. Só que, em geral, eles são um pouco mais entrosados talvez por, por serem cinco brasileiros, então acho que eles são um time bem parecido com o Flamengo, só que um pouquinho melhor. É, eu acho que a Vorax é um time melhor no geral. Nossos confrontos contra a Vorax geralmente são mais difíceis do que contra o Flamengo. Eu acho que o Flamengo é um pouquinho mais fácil de lidar. E acho que a Vorax, eu acho que é um time mais disciplinado que o Flamengo. Eu acho que eu também acho eles parecidos, só que acho que eles são melhores, acho que quase que em tudo que o Flamengo. Então, tá então é isso. Não é fapa se for tru, né? <risos> é, eu concordo, tipo. Eles têm o mesmo estilo de jogo do Flamengo, só que eles fazem basicamente tudo melhor do que o Flamengo, tá ligado? Exemplo é, mano, o Flamengo ele simplesmente não. Ele contestava todo Herald, sendo que, tipo, tinha muitas situações que era muito ruim pra eles. E a gente conseguiu ver isso, tipo, muito fácil, e isso é uma coisa que não acontece com, com a Vorax. Eles são os reis do Herald, tá ligado? <risos> uhum. Comparando as semifinais, de como foi dos dois times, a Vorax veio com... Até em questão de pique, assim, já no draft, eles vinham com lanes mais fortes pra ser mais proativos dentro de jogo. Eu vi o Flamengo... Um lane mais scaling, jogando mais pra mid game e tudo mais. Talvez foi um erro deles disso na séries, eles não arriscaram um, que eu achava um ponto forte deles. Controle de mapa early game, controle de rio e tudo mais. Já a Voora que já veio. Já veio com essa mentalidade, eles são é um time que fightam bastante também. Eles usaram isso melhor a favor deles. Um time mais proativo, você diria. Isso. Eu senti o um Flamengo bem diferente mesmo, tipo, nessa questão. Eles normalmente tinham um early game bom, eles buscavam coisas early game e para essa série eles estavam tipo só querendo escalar eu acho que em algum momento do, do campeonato eles perderam a confiança o é que aconteceu lá mas o time mudou absurdamente estavam com medo estavam um em choque the first time like Flamengo I thought Flamengo was more harder but I think they lose their style in the quarterfinals I think both teams were like similar and once again you give the exact answer as they did in Portuguese <laughs> <laughs> me, can you It, stop ah, sorry, sorry, sorry, sorry. Your Portuguese is very good. <risos> okay. Pergunta pra todos, uma pergunta descontraída da Débora. Eu gosto desse estilo de pergunta. Afinal, for presencial, não sei se vai ser ou não, não sei se vocês podem falar se vai ou não. Mas, se da hora de levantar o troféu, se tivesse que escolher uma música pra tocar, qual seria? Tá ligado aquela. Mano, eu escolheria aquela música só pelo role. Tá ligado aquela música do, do Shrek? Viva <risos> na vida louca. <risos> Ia ser muito bom, velho. Ia ser muito bom. Vai se levantando e tocando no fundo. <risos> Baby Shark no bagulho. Baby Shark? <risos> Qual seria Nossa. a sua, Kaká? Cara, é difícil, mano. Acho que eu colocaria alguma do LoL, assim, de hype, tá ligado? Aquela, é... Rise lá. Não Sei não, velho. Não veio nenhuma, na Cabeça, sinceramente. Eu vou dizer a Korean song, mas I acho que vocês não sabem. Real voice... Uh, music, credit, credit, uhum. credit. TT vai ser Baby Shark mesmo? <risos> vai, vai ser Baby Shark. Que mundo, TT, levanta o um troféu eu som de Baby Shark. É, Baby Shark. <risos> é o mundo que eu quero viver, porque provavelmente nesse mundo não existe corona. <risos> amo, é. Pergunta pra todos, do Igor. Como tá o mental do time depois de jogar 10 jogos de playoff até aqui? Sinto que, tipo... Quando a gente vai jogar uma MD5, a gente sempre tem chance, tá ligado? Porque a gente tem que perder três jogos, então tem bastante jogo pra <risos> gente perder, dá pra <risos> gente acertar os erros e eu acho, eu acho que tem o um lado positivo e o um lado negativo, mas no geral eu acho que o nosso time tá sendo positivo. É, uma coisa que eu sentia um pouco em série também, meio que tipo parecido com o que o Kaká falou é que depois do primeiro jogo, independente se você perde ou se você ganha, óbvio que ganhar é melhor, mas se perder não é o fim do mundo realmente, porque você já viu o pior que pode acontecer, putz, perdi o jogo, resetou, tá 0 a 0 e vai pra cima, mas é que realmente começar perdendo de 2 a 0, você olha em perspectiva, é uma montanha que você tem que escalar agora né, ganhar três Sim. seguidas. Mas dá confiança. Pergunta pro Tim, da Babi. Da última vez, realmente não era o momento. Mas agora, como você se sente sabendo que tem mais uma chance para fazer melhor e conquistar grandes objetivos nessa final? Bom, minha, meu objetivo continua sendo o mesmo, que é trazer, trazer um título pra cá. Tá sendo meu objetivo faz um, um bom tempo e agora eu vou ter outra oportunidade disso, então tô bem feliz. E agora eu não vou cometer os mesmos erros do que a última final, né? Não vou pegar a luz, tranquilo. <risos> <risos> Obrigado, no eu eu é Obrigado, já é um grande passo pro, pro título. Então, fiquei tranquilo do <laughs> <laughs> <laughs> é tá doido. É que vocês não viram do robô ainda, tá? Ah, pelo amor de Deus, <laughs> meio Lúcia. Lucy. Lucy, question for you. What are your expectations um against Vortex's bot lane? Are you looking forward to playing against them? Are you happy? Are you scared? I think we're gonna stomp them and then like we'll play aggressive, <laughs> but actually we will respect their jungle, you know, like mm -hmm. uh, when agressivo, like playing aggressive, it means their jungle behind. So pipa sem de organismo machas do assim, vai about that? First <risos> respect. <risos> ai ai, famoso, ai ai, Pergunta para todos. É do Rockaid diabético. Vamos começar. <risos> Como vocês veem a Vortex nessa final? E qual a chance de vocês darem first ban no Lucian do time? <risos> Aralho, né? High chance, high chance. Muito alto. Se eu sou o primeiro ban ali, acho que meu dedo deve dar uma escorregada nesse Lúcia que Eu vou eu vou buscar a double redenção agora, mano. Vou ganhar de Lúcia e vou trazer o título. Relaxa, não precisa de redenção não, fica tranquilo. Não precisa Só o título, tá bom? É, vai no seu tá. tempo. Não, Beleza, beleza. Vai no safe, não precisa de Lúcia não, tá tranquilo. Vamos ver a, vamos ver a vibe do dia. Mas como que vocês veem a Vorax? É, é o final boss do campeonato, realmente? Ou passaram por pedreira maior antes? Ah, a gente passa por times bem difíceis, mas com certeza eles são mais preparados assim, eu acho. É uma coisa que vocês esperavam que fosse acontecer, a Vorax ser o último boss do campeonato? Ah, no começo do campeonato ninguém esperava isso. Eu é, acho que no começo ninguém esperava, mas o jeito que foi a fase de grupos e tal, o jeito que se formou aí os playoffs, a gente já sabia que provavelmente a Vorax passaria do, da outra chave. E nossa chave tava dificílima também, então a gente enfrentou muito, muito time bom, e agora a Vorax com certeza é um time tão bom quanto ou até melhor dos que a gente enfrentou. Eu acho que a que sempre, tipo, foi um, time, foi um time difícil de jogar contra. Eu acho que a que tipo, não teve uma queda, assim. Igual no começo do campeonato tinha o Flamengo e a Red, que eram times um time muito forte. Eu acho que eles começaram muito forte, mas eles decaíram. Daí depois, tipo, a que só foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E agora eles são tipo, um dos times mais fortes, tá ligado? Acho que a gente também evoluiu bastante do começo do campeonato pra cá. E acho que é por isso que nós dois estamos na final, né? Eu boto fé que não haveria nenhum outro time. Eu acho que na situação de vocês se conseguiria voltar de 1-2-0. Um Sinceramente, acho que vocês fizeram uma proeza muito, muito incrível. O primeiro da história do CBLão na né? Reverse Switch. Exato. Muito bem, Carioca, pergunta do Lineker pra você. O seu desempenho acima da média na semifinal te coloca uma pressão a mais e uma responsabilidade para a final? Cara, não acho que coloca pressão, não. Acho que... Tipo, coloca mais confiança, tá ligado, no, no meu, na minha gameplay, no, no nosso time. Eu não acho que tem pressão sobre, tipo, eu ter jogado bem. Eu tô, tô tranquilo com isso. Copo meio cheio, copo meio vazio, né? Para algumas pessoas a pressão pode ser, ai meu Deus, tô tenso por causa da pressão. Pra outras é, pessoas dá confiança tudo, mais. É, tudo depende de, do ponto de vista. Pergunta pro BRTT, essa pergunta eu achei muito boa. Do Caio. Qual a diferença de preparação da sua primeira final de CBLOL de todas Pra essa de agora. Você acha que eu lembro como é que foi a minha prepe... a primeira <risos> preparação pro CBLOL? <risos> Mas, cara... Eu acho que eu... Mudou basicamente, eu acho que tudo. Eu acho que tu já... Depois de... Eu... Alguns títulos aí eu acho que eu já sei as coisas mais importantes assim, né? Que eu, que eu preciso focar, as coisas que eu preciso deixar de lado, etc. Então, depois de muitas finais, depois de muitos títulos, você acaba pegando essa a famosa experiência, né? E como lidar com finais, é, das coisas mais importantes e... Eu acho que isso, mano. Eu não vou ficar cantando a planta aqui, né? Do que eu preciso focar na final, senão eu vou estar tá ajudando os adversários aí, né? Então, deixa isso aí pro meu time só. Muito se fala em experiência, mas acho que a gente nunca, não tão frequentemente define o que que é experiência, mas uma das coisas é o que você falou, você já viveu tanto isso que já sabe o que esperar e você não perde tempo bitolando e fixando em coisa que você sabe que não tem relevância, né, você consegue focar no que realmente importa, acho que isso é uma das coisas mais importantes dessa coisa de experiência, porque para um cara que nunca jogou uma final antes é difícil ter uma noção do que que vai acontecer exatamente, como que funciona. Né? Como lidar com as adversidades de uma final, é complicado. Aí a galera acha que a gente fala, ah, experiência, ele tem experiência, não sei o que, acho que é tipo... <risos> é zoeiro ou não é nada demais, tá ligado? Mas quando se trata de final, o playoff assim, eu acho que é uma coisa que conta muito. Pergunta pra todos do Foca São F***. Como que vocês se preparam para uma final? Qual o ritual de cada um? Começando da top lane. Ah, eu costumo, nas semanas antes, ou uma semana ou duas, depende da, da final, eu costumo deixar meu horário tipo meio perfeitinho assim. Ah, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Assistir mais, mais votos também, mais replays. A gente sempre busca assistir uns POVs também, que é a. A tela dos jogadores lá de fora de, de lane phase e afins. E em dia de jogo, eu tenho sempre meu ritual, né? Acorda, antes do jogo, eu vou no, no banheiro de boa. <risos> no mínimo uma hora na privada. Aí dá aquela penteada no cabelo com a escovinha. É, escovinha no cabelo. E aí vou pro game. Qual que é o seu, Kaká? É, basicamente é a mesma do das quartas e das siemes. Das tipo, eu tento. É, igual o falou, tipo, não trollar meu horário, tipo, é ter uma rotina legal. Kaká, vai meter esse lugar? É, não, não. Sempre eu conto o mesmo horário, velho. Não sei se... É um pouco tarde, mas... É o mesmo horário, sempre. É rotina. Justo. Eu também assisto muito o VOD, tipo... Ver o que, que tá acontecendo nas outras ligas, porque dá pra você ter uma ideia legal. Geralmente, às vezes, tem final dos outros campeonatos antes, ou semifinais, e daí você consegue ter uma, uma noção do melhor do método, de como estão jogando. E antes da final, mano, eu joguei muitas, mas sei, eu não faço nada demais, ficou fico aguardando, tento pensar em outras coisas pra não ficar muito ansioso, e é isso. Eu acho que eu não faço nada tão diferente, não. Acho que só uns, quando tá perto do dia da final, quando a gente já sabe meio que a gente vai, vai querer fazer pro final de semana, um, dois dias antes ali. Sempre quando eu coloco minha cabeça na cama, eu só consigo pensar nas possibilidades que podem acontecer dentro de jogo, já eu vou criando minha, na minha cabeça, que eu acho que facilita isso pra mim na hora. E eu continuo pensando nisso até antes de começar o jogo. Às vezes eu boto uma musiquinha pra relaxar enquanto eu penso e tudo mais. E eu acho que quando chega na hora de jogo ali, são tantas coisas que eu pensei que acaba ficando mais, mais automático ali na hora e me ajuda você está dizendo que aquele ah. Lucian, você dormia todo dia pensando naquele Lucian? Vou pegar Afinal, ele, é. Vou pegar ele. Já tá dormia pensando, que... sonhava com o Lucian. Não é possível. Tive um pesadelo já antes. É o pequeno Ah, agora faz sentido. <risos> eu costumo mentalizar muito o jogo também, tipo, o é fim que eu vou fazer, o é PF que eu quero fazer, o que, que ele pode fazer, tipo, isso o tempo todo. Então, é um bagulho de queijo é automático, meu. Como eu tava falando antes, né, não vou dar muitos detalhes aí da minha preparação pra cada final e tal, senão tá ajudando os adversários, mas nada muito diferente, assim, da quartas e semifinal. Eu costumo... Se tem um momento que eu assisto o Void, eu acho que é em playoff, que tem, tá rolando playoff também das ligas Major, LPL, etc., que eu gosto bastante de assistir, então... Quando tem jogos dos times muito bons, eu, eu gosto de assistir bastante. Quando tá perto de playoff, assim, às vezes eu consigo ver alguma coisa diferente que estão usando, ou alguma build diferente e tal. No dia do jogo, eu costumo dar a minha corridinha antes de do dos jogos, momento onde eu pego para refletir sobre tudo, é, todas as possibilidades da série, tudo que pode acontecer na série, questão de pique, questão de estilo de jogo, como jogar o jogo, se vai jogar agressivo ou vai jogar defensivo, etc, etc, etc, então tento pensar em todas as possibilidades e sei lá, meia hora antes do jogo mais ou menos, eu tento escutar uma música, meio que dar uma meditada assim para limpar a mente e focar, realmente, no, no que importa. É uma coisa muito pessoal, né? Aquela é igual igual prova, a gente não adianta deixar pra última hora, estudar pra última hora. O cara tá em condição de ganhar uma final, ele vai ganhar a final, porque ele se preparou ao longo do split inteiro, não é... não tem uma mágica que vai acontecer, né? É uma preparação constante. Mas acho que meu schedule é sempre o mesmo, eu só, solo queue e, like tipo, Nothing do you special. play? Do you play solo queue before uh, a match? Uh, usually, no. I just play one like IRAM or like normal game, or just try, train training more. Pergunta pra todos, mas não necessariamente é pra todos, eu só queria um porta-voz pra responder essa. Uma pergunta interessante pra quem tá vendo de fora, pergunta do Victor. Tendo em vista que os únicos times do CBLOL em atividade agora são os finalistas, vocês acham que o tempo de duas semanas até a final é longo demais? Eu acho horrível demais, eu não vejo sentido nenhum. <risos> mas é por causa do treino mesmo? Ou porque é ruim ficar esperando a final? É difícil achar treino e sei lá mano, tipo, quebra o ritmo, tá ligado? Mano, essa final, uma semana final, gente. Vambora. O campeonato tá rolando aí, pô. <risos> Deixa de... Deixa esfriar a parada, tá é, ligado, parece. anticlimax, anticlimax. É, é. insatisfação geral com essas duas semanas aí, Rito. Vamos mudar isso aí. Pergunta do Diogo para todos. Interessante essa pergunta também. Vamos começar pelo robô. Eu gosto de começar pela top lane. Vocês acreditam que muda muita coisa de uma final presencial para online? E você acha que isso influenciou no resultado do ano passado? Cara, muda bastante. Querendo ou não, você tá vendo ali os adversários, você não tá no, no que você tá sempre acostumado, então você... É tirado da sua zona de conforto pra jogar no stage. Algumas vezes tem torcida, né? Agora a gente não tá no momento muito bom, infelizmente. Mas antes tem torcida, então... Até eu acho que o Cami pode falar também que o próprio palco dá uma tremida. Quando a galera vibra e tal Então você sai completamente da sua zona de conforto E isso pode ser que algumas pessoas sintam mais Ou não Isso depende muito de pessoa pra pessoa Das experiências que já teve Mas em geral, na minha visão, muda demais, demais mesmo E eu particularmente, eu prefiro muito mais ser presencial Acho que eu já joga há muito tempo Já joguei bastante presencialmente E eu sou um cara que eu gosto bastante Sem dúvida nenhuma, mudou muito E pode ser que tenha mudado alguma coisa também Na final do, do ano passado Porque a Inter era um time que também já tinha jogado muitos finais presencialmente e eles, eles gostavam também de jogar no stage, então talvez eles tenham ganhado um buffzinho ali também por ser presencial. Tipo, joguei duas finais, uma no, no, no circuito e a final do split passado. O split passado foi diferente também porque tipo, não tinha torcida. Eu acho que com certeza muda assim tipo, é outro. Acho que é outro clima, é outra. Acho que é outra vibe. Ajuda pra algumas pessoas, atrapalha pra outras Acho que tudo depende de como você lida Mas é diferente, com certeza Acho que não tem nem como dizer que não muda A dinâmica é totalmente diferente Sai da sua, sua zona de conforto, como o robô falou aí Em casa você joga de Samba Canção e Meio ali, tá suave <risos> Bem tranquilinho, tomando, tomando cafezinho Todinho, no, no Tordinho, é é misto 500. quente do lado E a final, sobre a final do ano passado, eu não esqueci essa parada aí, mano <risos> Ah, mas sei lá A última presencial a gente perdeu, né? Vamos, jogar, vamos ver no online aí, pô. Tá dando bom. Dá uma variada, né? É, pô. Tá dando bom, pô. I like to play on offline and I can like mm -hmm. see their face, you know. Eu que seria try. Also also like be more like confusion uh confidence to play stage you now. Muito bem. E com essa demonstração de confiança do Luce, encerramos esse Pen Respond pré-final. Ah! ah! Né? falamos tanto em ritual o ritual do PEN Responde foi completado, agora vamos fazer o ritual de vencer essa final, pelo amor de Deus. Muito obrigado por assistirem, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, escrever aí nos comentários, manda a hashtag GolPem no dia da final e nós nos vemos no próximo PEN Responde. e tudo der certo, campeões! Alô.